Eu quero falar, tá? Sobre um esqueminha pra você organizar seu banheiro assim, ó Arrumar ele, deixar ele nos trinques Alguém se identifica com esta cena, gente? É uma bancada lotada de coisa Com a pia desse jeito, por exemplo, tá? Primeiro, você não consegue descansar Se você chegou agora à noite, cansado do trabalho Aí você vai tomar aquele banho gostoso, né? Vai tentar relaxar Saiu do banho, você faz o quê? Dá de cara com isso aqui como é que faz, gente? Primeiro, eu vou explicar algumas coisas aqui, assim, as coisas fundamentais para você fazer isso em 5 minutos. Lógico que eu vou demorar um pouquinho mais aqui para explicar, né? Pedacinho por pedacinho para vocês. Mas na hora que você for fazer, você pode fazer em 5 minutos, tá? Antes de dormir. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Chegou no banheiro, deu de cara com isso aqui? Quais são as tarefas dos 5 minutos, tá? Primeira coisa, toalha, gente. Já pega a toalha que tá espalhada pelo banheiro, faz um teste. Um teste maravilhoso também que é o seguinte, ó. Hum, cheirou? Não tá bom? Bota para lavar, né, gente? Então essa daqui já tá na hora de lavar, então vai direto pro cesto, tá? E se não tivesse na hora de lavar, já estende ela. Ou estende no ganchinho, ou bota para lavar. Essa daqui já tá na hora de lavar. Essa também ó, a de rosto, tá? Vou botar as duas juntas. Nesse momento, o que você faz? Já troca a toalha, tá? Tem gente que gosta de deixar a toalha dentro do banheiro, né? O que traz uma certa praticidade, se você tiver espaço, é bem bacana. Eu vou pegar aqui, tá? Dentro desse armário tem uma mudinha de toalha, né? Vou pendurar a toalha nova. Pendurei aqui no gancho também. Já temos toalhas novas. Aí a gente vai para roupa suja, dá uma olhada no chão, em todos os cantos do teu banheiro e pega as roupas sujas e coloca para lavar. Se por acaso tiver alguma coisa no chão que não é para lavar, você guarda. É legal ir pro sexto roupa suja, tá? Ó, aqui tem roupa suja, já vai no cestinho. Aí vamos dar uma geral agora nessa bancada, tá? A gente já viu chão, a gente já melhorou toalha, a gente já trocou as toalhas pelas toalhas novas. Agora, a gente toma uma olhada nessa bancada, né? Bancada cheia de coisas, gente. Atrapalha na hora que a gente vai fazer as nossas coisas dentro do banheiro. De manhã, quando você acorda, qual é o primeiro lugar que você vai? Pelo menos a maioria das pessoas é o banheiro. Então, bancada limpa, tá? Como é que a gente faz? Primeiro, em cima da bancada mesmo, só precisa ficar o que você usa direto. Por exemplo, as escovas de dente com pasta. Né? O sabão líquido, mas todos esses produtos aqui, ó, tem escova de cabelo de cada um, tem creme, tem um monte de coisa. O que, que eu faço? Eu gosto muito de usar cestinhas. Se você tiver um armáriozinho embaixo, ótimo, porque você pode colocar dentro de cada cestinha os produtos de cada um, tá? Então, os meus produtos ficam aqui, os do meu marido ficam aqui. A gente tem cestinhas separadas. Cada um, quando vai usar, tem sua cestinha aqui com as suas coisas. Cestinha da Prim tem várias coisas. Cestinha do Hugo tem cinco coisas, né? Então, você pode tanto deixar em cima da sua bancada, tá? Caso você não tenha um armário, né? Ou você pode levar para dentro do armário. Tá? E aí, ó, cada um tem uma cestinha. Cada um tem o seu espacinho, de manhã é só pegar a cestinha botar aqui usa tudo que tiver que usar depois joga na cestinha e guarda e ó, outra coisa aqui sobre bancada secador de cabelo gente, devolve ele pro lugar, esse aqui é um bichinho que a gente acaba esquecendo aqui em cima ele fica morando na bancada do banheiro né, faz o seguinte tá, enrola bem direitinho o fio dele, de manhã quando você for usar ele não vai estar tá todo embolado você não vai ficar puxando o secador e caindo tudo em cima da bancada. E o ideal é que ele volte a casinha dele. É claro, tá gente, que você faz isso tudo muito prático. Quando as coisas têm um destino, quando as coisas têm uma casinha. Eu tô te dando aqui todas as peças fundamentais para você poder fazer uma rotinha de 5 minutos e facilitar a tua vida.